Também adora. Bota. Você viu que eu vi o cara voando ali igual o Power Rangers? Porra pelo amor! Tem mais ainda, tio. Ó, oh, esse cara altamente resistente ao churrasco, hein! O que que aconteceu, tio? Cê... O que foi isso? Ah! Rapaziada, um. Não... O quê? De um Pai, o jogo tá bem doido, O que ensino? eu posso dizer, cara? Beleza, primeiro dá um soquinho na porta. O que? E aí, todo mundo? Vamos sair da fora, tem uma missão, é, é. nada mais, nada menos que a 1.200 metros, ah, Estamos simplesmente na localidade onde a treta forte irá ocorrer. E o que que acontece? Eu não sei. Simplesmente temos nada mais, nada menos que os elefantes super gigantes. Um helicóptero o Estrulha, o um tiozinho já me olhando por trás. Ó, o cabineiro vai dar um rocambole nesse loco aqui. Ele vai É forte, hein? O que Tem fogo? Ô, oh, louco! O que? Oh meu Deus, eu falei que era tenta forte. Usa o betiolate, hein, tio? Nossa senhora, toma esse betiolate, pelo amor de Deus. Pois é, já era, tio. Já já morreu. Peraí, peraí, tio. Era uma emboscada, hein? Era uma emboscada. Ó, oh. vamos pegar esses locks daqui, hein? Nunca! Rapaziada, essa arminha não chega lá. Não, a minha não é forte o suficiente para chegar lá. Não. Então, a gente escopeta os. Desculpa, esses logo. Como é? Vamos para de gracinha? Vamos para de gracinha, pelo amor de Deus. Ó. Oh. O quê? Rapaziada, é bomba! Ah, meu Deus, sai correndo. Rapaziada, apaga esse fogo aí, pelo amor de Deus, senhor. Onde é que o botão aqui de apagar esse fogo grego? Oh, meu Deus. Rapaziada. O seu helicóptero! Onde trai a arminha? Rapaziada, você vai aqui na árvore O que, rapaziada? Eu fogo comendo é, um, é uma balita Pegar no tornozelo de Aquiles do caverninha e cai, tio Pô, oh, meu Deus Aí você é marca, hein, tio Vai mostrar o dente Ó, ó Ó o piloto, ó oh, oh. Aí cai, tio Ó oh. Ai, ele virou Ô oh, meu Deus, você tá tirando, hein Ó, oh, vamos, trocar, vamos trocar fogo com o caverninha não, hein, tio Ai Rapaziada, ó oh, oh, Vai ter que ser na precisão aqui, tio Ó oh. É a ermita Ó oh. Ó, oh, bem no dentinho dele, tio Vai, busca Ó oh, o Loki, oh. Oh, meu, É bom você se jogar mesmo, seu Loki Beleza, rapaziada Vamos concentrar agora no amor aqui O Loki acabou de cair aqui Mas já tem altos Loki na nossa frente Ó oh. Esse aqui é alta, altamente forte, ó oh. Explode o um bujãozinho de gás dele, ó oh. Explode esse bujão dele para ele ver Vamos ver se ele é o cara mesmo, ó oh. oh, Rapaziada, eu tô mirando o bujãozinho Vai dele Pega esse bujão Oh, é Pode, ah, fogo. Ó oh, o fogo. Ô oh, meu Deus, aí não, hein? Rapaziada. O cara é imortal, tio. Ah, oh, meu Deus. Vamos pudir esse bujão velho dele. Rapaziada. Lá do outro lado. Deixa eu de boa, tio. Pelo amor de Deus. Ah, oh, meu Os caras são no tiro mesmo, hein? Ó, oh, só binóculos de. Rapaziada, o cabelo está altamente baleado. Vamos de boa, hein, que negócio tá altamente do hard aqui. É 29 metros, temos já o nosso amigo ali do lado. Se inscreve aí, tio. Bom, meu, calma aí, tio. Calma aí. Padeceu. Primeiramente, vou pegar aqui. Quanto é que tem essa diazinha? Oito pila. Já é profissional. Ai, que dor. Eu ser o primeiro a te agradecer, recruta. Minha Você pena. conseguiu encontrar todos os desaparecidos. Vou ter que parar de te chamar de recruta. Não foi pouca coisa. Pai, Missão boa, hein? Excepcional, a gente. Porra. Rapaziada, missão sua hein? Ô meu Deus, você um é de helicóptero contra o caverninho Doutor Charles Lindsay Claro Sou de um grupo abrigado na antiga cadeia ao sul daqui Muito legal que os anjos dela estão tentando nos pegar há dias oh, meu Deus Eu tinha saído pra procurar um jeito de impedir eles quando a seita me pegou É mesmo? Acho que encontrei um jeito de atrair os anjos Como? Mas os ingredientes da isca estão na minha bolsa e a seita jogou ela na lagoa Ô oh, meu Deus E eu... Eu não sei nadar Ô oh, meu, que Eu sei, é eu sei, como assim não sei nadar? Preciso que você pegue pra mim Onde é que tá de mostra, aponta com o dedinho. Ó. Mostra com o dedinho. Vai! Hum. Rapaziada, já tá ali, ó. Ó. Pegue! Tá lá embaixo, é de ponta. É de Ô, oh, beleza, é fundo, hein? Ixi! Ô oh, meu, vale isso. Ô elefante. Rapaziada, ó. Ó. Agradeço esse trouxa, hein? Não mexa com caverninha. Rapaziada, antes de mais nada. Ó, <risos> oh, tem um brinquedo novo aqui, hein? Oh. Ó. Bazuca Douglas. É o quê? Rapaziada, oh meu Deus do céu, por que o Caberninha não achou esse negócio antes? Beleza, antes de mais nada. Caberninha vai con confiscar uns itens aqui, sem nota fiscal, beleza? Ah. Antes de entrar na lagoa, é bom você saber, ó. é bom você ler as instruções. Tá simplesmente dizendo que é fundo pra caramba, não pule. O Caberninha pula de ponta, tio. Rapaziada, o negócio tá fundo aí. 37 metros do fundo do mar, com a bênção na sua cabeça. Oh meu, não tem como nada mais rápido não, tio? Não! Ah, meu Deus, acho que não vai dar muito tempo não, hein? Será que dá? Claro que não. Pera aí, o cabine começou é errado. Fala, cagão. Vamos começar direito essa natação aí. O negócio é alto, hein, tio. Sobe, tio. É mais cagão ainda. Pô, meu Deus, ainda tem, tem helicóptero na cola, tá? <risos> Só pra avisar. Beleza. Rapaziada, antes de mais nada, vamos descer esse riacho grego aqui. E simplesmente pegar a bolsa do cara, hein? Ó, o cara tá colado no buraco mais fundo das profundezas da lagoa grega. Vale isso. Claro que vale, tio. Beleza. Claro que Antes que vale. de mais nada, vamos bicar esse helicóptero ali, hein? Ó, tá ligado que a arminha é precisa. Ô, oh, meu Deus. O negócio vai acabar, não, tio. <risos> Beleza. Ah, meu Deus. Os caras já estão tá bazucando aqui fora, tio. Primeira missão. Sai da lagoa, tio. Ô, oh, meu Deus. Tá comendo tiro, hein? Sai, cavalinha. Rapaziada, ó. Ó, o aqui. Ó. Oh. Ó. Oh. Vamos cair. Ó, oh, meu Deus. Não, não, não, não. Não caiu não, hein, tio. Ó, oh, vou acertar o computador de bordo desse Loki. Ali a caixa de câmbio. Ele é <risos> oh, O tá ligado, tio. Ele já construiu o um helicóptero. Seu é safado, filho da mãe. Beleza. Rapaziada, ó, oh, proteja. Vamos lá proteger nossa truta. Daquele jeito, Como como ele tá rolando um rambo aqui. tá vendo, tá a na cara, mãe. vai. Beleza, um já caiu. o nosso amigo está altamente ferido outra vez. Ô, oh, pera aí, Tô trocando ideia. Tô trocando ideia. O quê? Ô, oh, tiozinho. É isso Tio, é o dentinho, é o dentinho. Tem mais amigo. Deixa eu carregar aqui de boa. Vai oh, é só aqui, hein? Ó. Ele é bravo mesmo, tio. Rapaziada, vale pelas costas. Vamos cair, cair aqui no, no meio do da, da, matagal. Quero ver os caras achar nós aqui, hein? Ó, ó, ó. Ó o dentinho dele, ó. Achou! Como é que é que é que facada, hein? Ó. Oh, oh. Ainda pega o seu cincão, pra você ligar de ser Loki. Toma, seu Loki. Toma! Beleza. Ó, tem outro Loki aqui. Ó, só a bicadinha nele, ó. Ai, oh, meu Deus, vem cai, hein? cair do bicojinho, pra você ligar de ser Loki. Já pega o bairro cincão dele, beleza. Rapaziada, agora a gente ressuscita nosso amigo aqui. O um médico! Peraí, tio, você não era um não, médico? Não, nada a ver, irmão. Pera aí, tio. O cara é médico, tio. Porra, eu sou não sou um papaca, não! Ordens do médico. E o cara vem falar, me traz um médico, e aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É? Ah, tem uns Loki ali fora. Rapaziada, vamos usar a bazuca Douglas ali. Ó, oh, o cara tá de boa em cima da motinha ali tomando um suquinho. Ó. Oh. Bota simples do que uma bazuca mais gorda, munição mais rosa, olhando pra nós. É, tá de boa, tio. Não interessa pra você, palhaço. Tranquilo? Ó, oh. Rapaziada, vamos trocar mais ideia, hein? O tá adorando trocar ideia. Ó, um carinha de boa passeando ali, ó. Oh. Rapaziada, tem, tem que botar aqui na frente, ó. Oh. Ó, oh. a bala vai dar tempo da bala cair direto no berço dele, Ó, oh. ó. Oh. Caiu morre, tio. Caiu de volta da piscina. Beleza, rapaziada. Que... Simplesmente vamos trocar ideia com o cara ali e pegar nosso eu pagamento, hein? uma chance de enfrentar os capangas desmiolados do Joseph Seed. Perdão, meu nome é Charles. Todo mundo me chama de doutor, mas eu não sou esse tipo de doutor. Eu, eu sou sabia, veterinário, não. mas no momento eu acho que sou médico plantonista. Oh, meu Deus! Costurar ferimentos de bala é bem diferente de fazer partos de bezerros. Pode ter certeza disso. Desculpa, não importa. A questão é a seguinte: eu me deparei com algo que parece atrair os anjos. Curto. Isso quer dizer que podemos juntar eles. Demorou. Eu saí pra fazer um teste de campo, mas as coisas desandaram. Pô, oh, meu Deus. Como Merda assim? de seita. Estão faltando alguns ingredientes, e se eu ficar por aqui, vou acabar sendo morto. Eu preciso voltar pra prisão. Vem com o caverninha. Pode me ajudar? Tenho a lista das coisas de que preciso meu Deus, lista. Se puder encontrá-las. Pode, pode ser bazooka, que a gente hein? tenha chance de sobreviver. Rapaziada. Antes de mais nada. Ué! Oh, meu Deus! Aí você mexe buscar errado, tio. Oh, meu Deus. Eu tô com a escopeta tá na mão. Vamos sentar de boa, isso seu f***? Ah, me ah, ah, conheço, galera. Apaziada, ah! se tiver mais lock aqui, a gente apresenta para eles, hein? Vamos ficar quietinho na área, hein? Pelo amor de Taos. Tranquilo. Rapaziada, o Caverninha simplesmente vai pegar a metralhelson, ele vai aposentar a escopeta por motivos bazucais. Oh meu Deus! Sete bazucas dentro da bazuca. Como é que é o negócio? O que foi que esse bicho disse? Rapaziada, simplesmente essa missão a gente pode fazer mais tarde. A gente tem que achar uma pele de urso grego ali intacta. Duas peles de para intactas. Quando a gente juntar esses itens gregos, a gente retorna e dá pra esse lock e simplesmente passamos dessa missão. Mas antes de mais nada, vamos checar as missão mais grega ainda com mais ação, ação, diversão, diversão e bagunça. Bagunça, Isso aí. rapaziada, tem essa daqui, hein? Ó, Shark Bochão. Essa daqui tá me cheirando boa. Rapaziada, já estamos a 100 metrinhos da não localidade. Não é ó. Já podemos avistar os Loki ali Acampamento altamente Profissional e grego, hein Já vamos entrar invadindo e mostrando Quem que manda no pedaço é, Parece que tá meio vazio aqui Tá rolando um... Tiozinho. O que? Oh meu Deus, o cara tem lancha grapples. Rapaz, vamos trocar ideia com esse carinha aí, ó Antes de mais, pegar as munição de bazuca Aqui, só pra ficar de boa Oh meu O cara tá lançando grapples em toda parte, tio Sobe, tio, sobe Vamos trocar ideia com ele, ver o que, que que tá rolando ali, hein. Não, fora daqui, queira de merda. Como é que é o negócio? Conheço meus direitos, não tô fazendo nada de errado. Eu sou Charlemagne Victor Boucher. sou o caverninha, Agora, prazer. se você requer concisão na sua rotina, pode me chamar de Shark. É nóis, Shark. Vendas ao inferno dançante, cara. É o meu lugarzinho oh, especial. Oh, meu Deus, deixa o caverninha brincar, hein. Onde eu brincar, aí. ficar longe dos olhos das autoridades... Ou testemunhas, ou esses tipinhos assim que nem você. Comenta negócio? Aqui é Repete. onde eu sou livre para queimar e destruir num ambiente livre de roupas e consequências. Eu tô vestido agora, é verdade. Tem um sistema de som irado que aguenta 110 decibéis das músicas mais incríveis já feitas. Oh, meu Deus. Toda vez que eu aumento o som, cara, aquelas bostas de anjos da seita vêm correndo. E eu não sei se eles amam ou odeiam, mas eu vou te contar. Rapaziada. Eu me divirto pacas derretendo a cara deles. E não se preocupe, cara, os anjos já morreram por dentro. Oh, meu Deus. Eu só dou uma gloriosa passagem para o paraíso dançante para eles, cara. Quer me ajudar? É, é divertido, nóis. pacas. Manda um Prometo som na caixa, Rio. não culto para ninguém. A gente não precisa nem ficar vestido. Eu boto o som e uso lança-chamas pra fazer eles dançarem. E você usa o seu... Como ah, que é isso? sei lá, o que você tiver aí, seja o que for. Metal. Então, sou... fogo na galera. Armitas e somente uma bazuqueijo. É tudo nosso. Rapaziada, liga o som na caixa então. Oh, um quê, tio? Tá valendo já? Claro. Sim. Nossa senhora, manda os Loki. O que? Ó, ó o ó, ó, ó Ai, cai Peraí, peraí, vai subir a não, hein Ó oh, a minha Ó oh, a minha Rapaz, oh, a minha tá podre, hein, tio Pelo amor de Deus, hein Esse cara sobe, pelo amor de Deus Ó Bica esse lock Bica esse lock Peraí, tiozinho, vamos cair, hein os cara é do mal mesmo, hein Ó, meu Deus Calma, tio, calma, tá de boa Peraí, tio, os caras o rock and roll mesmo, tio tem que ser só do Zoin, Tio! Pois é, não tá engraçada essa balada não, hein? Eu tenho certeza ah. que não. Rapaziada, tá rolando uns lock ali, se você não... Oh, cair! Ai, meu Deus! Mas por que esse lock? Tem outro lock aqui em cima? Ah meu Deus, tá vindo! É lock, cai aí! Oh, meu Deus, O tiozinho, não cai não, hein? Tá vindo altos! Vamos subir em cima lá, Tio! Ai, oh, meu Deus, sobe aqui, fica de boa! Ó oh, cai! Rapaziada, é, eu não tô enxergando onde tá os locks. Ó, oh, escolhe um baiozinho só pra. ele pular de boa. Oh, tá de boa, hein, tio. É, é, é, é, é, tio? Beleza. Rapaziada, é, tem mais loco aqui em cima, hein? Labe... Ah! Outro. Oh. Rapaziada, você é, sentiu o estilo do cara desse escadinha ali? Ele é normal mesmo, hein? Rapaziada, é, ó. Sério, Eu vou desligar o robo. Faz uma pausa. Como é que. Onde é que desliga isso, pelo amor de Deus? Não para de mandar esses dois pra cá. Rapaziada, é, não quero mais essa balada não, hein? O quê? Ô oh, meu Deus, aí você tem feio, tio. Soprou pra mim. Ó, oh, zoinho, zoinho. Ô, oh, peraí, tio! Tá brincando? Rapaziada, os caras é prova de bala, tio. Cabeça altamente dura. Vamos oh, passar esse negócio aqui? Taca fogo. Tem que tacar fogo. É aqui, tio, ó. Oh, ó, oh, desliga o botão grego. Beleza, liga muito. Tem mais altos aqui. Outro ali. Se inscreve, hein, tio? Pula certinho, amor. Mano, tá lá dentro. Oh, meu Deus, aí não, hein. Ó. Oh. Dois já foi. O quê? Aí não, hein. ele! o cara ia fazer a balada. E agora ele que aguenta, tio. Aguenta aí em cima. Vai tomar no caneco. Peraí, amor. Mano, tá vindo os caras Loki também, hein. Tá vindo outros caras Loki junto. É a verdade. Oh, meu Deus! Rapaziada, não tá engraçado. Ah, meu Deus, é, Como que você vai fazer, caberninha? Oh, meu Deus! Sobe, tio, sobe! Rapaziada, o caberninho está aí apuros. Vamos apresentar para os caras. Apresenta. Beleza. Onde oh, é que? é? tem um rock aqui? Aí você cai, tio. Ó, carro, carro. Oh, meu Deus. aí o caberninho adora. Bota... A... Você viu que eu vi o cara voando ali, igual o Power Rangers? Porra, pelo amor! Tá... Tá começando a melhorar. Vamos oh, explodir tudo, mais ou menos explodir tudo. Pois é, não para não, hein? Ó. Oh. Falta mais um alto-falante grego, tio. Vamos achar isso. Tá lá em cima, hein? Ó. Oh. Vamos pegar a que o cara corre mais profissional, hein? Pula, garra. Pô, caberninho, mas garra é você, hein? Desliga esse alto-falante do amor. Acabou, hein? Ó, oh, ó, oh, é pouco zoeira, tio. Vai cair, tá, tio. Vamos cair de boa. Tranquilo. Rapaziada, tá cheio de lock espalhado por toda parte, ó, eles têm grana, tio ó, tem que ficar esperto, tem que pegar todas as granas desses locks a gente comprar as bazuca mais profissional ainda. Aí cai dentro do seu binóculo, hein? Segura a arte mãe dos caras está ligado como que desce igual bombeiro, tio Pegamos aqui. Tem mais altos aqui, ó. ó tiozinho, para de mexer essa cabeça gorda sua, hein vamos parar com essa cabeça e a gente que, te, que te, o que <risos> o oh, meu deus mas é não tá engraçado o raio how, how não de how não aqui ó ó ó ó Oi! Oh, meu Deus. ó é, tá virando balada forte, hein? A balada tá forte. Carta esse carinha! Calma essa balada! Corta esse som! Rapaziada, Tem mais ainda, tio! Oh! Esse cara altamente resistente ao churrasco, hein! O que que aconteceu, tio? O Cê... que que foi isso? Ah! Rapaziada, rolou um tempo... O que? Tá legal, Pai, o jogo tá você. meio doido hein? O que eu posso dizer, cara? Você e eu temos química. Somos tipo uma equipe do caralho. Caceta, tio. Bom, caceta. Vai parar de dançar, hein, tio, Ó. Oh. Ela tá travada, né? Tá travada? O travado é um dente. Se eu ganhasse 5 centavos, fazer um não hein. Idiota do Shark que show que desse merda, eu seria milionário. Mas ele é persistente e não gosta do portal do Éden. Mendigos não têm escolha, eu acho. Como é que é o negócio? Rapaziada, tem como alugar um carrinho, hein? Olha o é um carrinho pra nós, tio. Negociar. Rapaziada, tem como pegar um, uma, um carretão. Vamos pegar aqui na garagem, tio. Mas oh, tem que comprar os carros. Ô oh, meu, 7 mil, hein? Olha o tamanho desse chevette grego, tio. Beleza, o que que acontece? Próxima missão, tio. Vamos dar uma localizada grega aqui. Antes que eu volto, ele destrói aquele Ô, oh, meu o cara quase ferrou com nós tudo. Rapaziada, essa zona grega aqui, simplesmente já fizemos a limpa, hein? Vamos descer aqui, ó migrar para esses lock aqui agora, hein? Tem essa parte aqui do avião grega. O que que acontece abandonando o barco? Um desertor do portão do Éden buscou um refúgio no pátio do trailer Civil Flank. O pastor Jeremy solicitou a extração segura do desertor. O que, que acontece? Vamos pegar essa, esses slok aí. Rapaziada, a tiazinha já tá aparecendo aqui. Se você -se. Como é que é negócio, tia? Se o seu livre-arbítrio fosse de. Oh! Desapareceu. Rapaziada, virou urso. Corre, tio. Ixi! Beleza, antes de mais nada, vamos simplesmente ao local grego VAP. Não! Oh! Peraí. Rapaziada, o VAP não funcionou, hein, tio. Não funciona quando tem ursos perto. Urso, pera aí, você vai cair, hein, tio. Aí fura seus zóio, hein? Vamos ficar acabar com esses zóios Loki aqui tá vendo, Agora o VAP funciona. Ó, tem mais um Loki aqui. Ó, aí cai, derrapa, cai todo tortinho. VAP!